Novas coleções de skins para o mapa da Cash, Cobblestone, Overpass e a primeira coleção de skins do mapa Noobis. Uma grande atualização vindo ao CSGO, trazendo junto uma nova operação. Eu tenho muita coisa para falar para vocês.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 Bom início de dezembro aí pra geral, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Rapaziada, já começar o mês aí com um vídeo, mano, sensacional Que vai, ó, explodir a mente de vocês Vocês ficaram malucos e ansiosos Ó, quando o assunto é cerce -se 2, ok, eu já errei muita previsão Já teorizei muito e não deu certo Agora, quando o assunto é skins Pô, já acertei muito, né? Já falei De Glock Doppler, Barragama Doppler E ela veio, em 2019 eu falei pra vocês De uma coleção inteira de skins que tinha vazado Deu duas semanas e ela foi lançada Na Clutch Case, então assim, calma Assista o vídeo até o final, comenta A sua opinião, mas não me critica Porque eu vou brincar o comentário de cada um E depois eu vou jogar na cara, papai Não, tô brincando, mas ó, rapaziada, começamos Dezembro, praticamente já 798 mil inscritos Muito obrigado, se inscreva no canal Vamos tentar bater 800 mil quem sabe até hoje, não sei Vamos direto para o assunto do vídeo que, mano, tá muito insano Anubis Collection Nos últimos quatro anos, a Valve iniciou um processo de lançamento de novas coleções de skins E ela não só criou e lançou novas coleções extremamente inteligentes e interessantes Como também atualizou e criou novas coleções para mapas que já possuíam suas coleções de skins A Valve foi lá, atualizou tudo, porém... Ainda faltam alguns mapas e é aqui que começamos. Em 2018, a Valve atualizou a coleção de skins do mapa da Inferno e do mapa da Nuke. Um ano depois, em 2019, uma operação foi lançada, a Operação Terra Fragmentada, e essa operação trouxe ao CSGO três novas coleções de skins. A coleção Norse... Saint Mark, Kennels, dessas três Apenas a coleção Kennels representava Um mapa, no caso O mapa Kennels, em 2020 A Operação Presa Quebrada Trouxe aí mais coleções de skins A coleção Havoc, da K47X Ray, feia demais A coleção Control, da Fade E a coleção Ancient, Que foi introduzida no jogo para ser a primeira Coleção oficial de skins do mapa Ancient. mas foi na última operação Na operação lançada em 2021 Setembro do ano passado, que a coisa começou Começou a ficar um pouco mais legal. Com o lançamento da Operação Eptide, coleções de mapas foram atualizadas. No caso, a coleção do mapa da Mirage, da Dust, da Train e da Vertigo. Todos esses mapas já possuíam uma coleção de skins. Porém, skins antigas que já não eram mais tão interessantes para a comunidade. Então a Mob foi lá e atualizou tudo. Porém, vocês notaram que ao longo desses quatro anos, alguns mapas ficaram de fora. Alguns mapas ainda estão com a coleção antiga e temos também um novo personagem nessa história, que é o mapa Anubis. Há cerca de algumas semanas, a Valve removeu Dust 2 do mapa competitivo e colocou no lugar Anubis. Poucas pessoas fizeram esse raciocínio, mas... Essa mudança da Valve confirmou o lançamento de uma nova operação até, no máximo, maio de 2023. Mas vocês irão me perguntar, como assim, cachorro? O que tem a ver um mapa no lugar de outro com a confirmação do lançamento de uma nova operação Explique para nós isso daí Rapaziada Com o mapa Nubis Sendo colocado Sabemos que no próximo Major Que acontecerá em maio Em Paris Na França O mapa nubis Estará ali Disponível Para que os times Possam picá-lo Logo As pessoas poderão recolher Pacotes de lembrança Das partidas Que aconteceram nesse mapa Um pacote de lembrança Nada mais é Do que o pacote Onde você pode dropar Uma skin Souvenir Da coleção Daquele mapa Que o pacote de lembrança Foi resgatado O ponto é o mapa da Anubis não possui ainda uma coleção de skins E assim como a Valve fez no lançamento da Operação Presa Quebrada em 2020 Adicionando uma coleção de skins ao mapa da Ancint, A Valve terá de fazer isso agora com... Anubis. E isso pode, inclusive, rapaziada, acontecer agora, em dezembro, porque desde 2019, a Valve vem lançando aí uma operação por ano. Então teve uma operação em 2019, teve operação em 2020, operação que foi lançada, inclusive, no dia 3 de dezembro. Ano passado teve uma operação também. E quando uma operação chega ao CSGO, ela não traz apenas uma coleção de skins. Na última operação, a Operação Epitide, como eu já disse, teve a coleção de skins do mapa da Mirage, da Dust, da Train e da Vertigo. Ou seja, quatro coleções coleções em uma operação, além óbvio, né, da coleção de skins da própria operação, que no caso é a caixa da operação. Então, pensando que a Valve irá lançar uma operação, e nessa operação até quatro novas coleções de skins podem ser lançadas, e que na última operação, na verdade nos últimos anos, nas últimas operações a Valve, além de lançar novas coleções, vem atualizando coleções já existentes dos mapas mais populares do jogo, além do mapa da Anubis, que precisa de uma coleção de skins, e essa coleção virá. Irá, é certeza Quais são os mapas populares do jogo Que já estão com uma coleção de skins Antiga, ultrapassada, desatualizada Cache, Overpass e Cobblestone Ah cachorro, mas a Cobblestone e a Cache Estão fora do mapa competitivo Logo, a Valve não irá atualizar a coleção desses mapas Errado errado. Na última operação, como eu já disse duas vezes nesse vídeo, a coleção do mapa Train foi atualizada. E nessa ocasião o mapa Train já estava fora do Map Pool competitivo. O que pode fazer a diferença e talvez impedir o lançamento de uma coleção é que o mapa da Cache é um mapa que a Valve não possui 100% de seus direitos autorais. E a Valve vem fazendo esse movimento de deixar disponível no Map Pool competitivo apenas aqueles mapas que ela possui 100% dos direitos autorais inclusive, antes da Nubis. Ser colocada aí na rotação competitiva A Valve comprou os direitos autorais Do mapa, porque esse mapa foi criado, né Por uma pessoa na comunidade, enfim Mas, Cobblestone e Overpass Pertencem a Valve. Sobre a coleção da Cobblestone, é óbvio, podemos Esperar aí uma nova Dragon Lore, seja Uma K, uma Desert Eagle, uma M4 Mas é bem provável, porque O dragão da skin Dragon Lore está Presente no mapa e dificilmente Sairá de lá, enfim. Assim como no mapa Do Overpass, podemos esperar uma skin Com aquele dragãozinho que está no parquinho, pichado, lindo, fofinho. Porém, eu quero falar sobre a coleção da Anubis, porque o mapa da Anubis é um mapa muito temático. É um mapa que se passa no Egito. Anubis, inclusive, foi o deus dos mortos e da mumificação no antigo Egito. Logo, fica muito óbvio que a coleção de skins do mapa Anubis será uma coleção de skins temática, uma coleção de skins egípcia. Basta ver a coleção do mapa anciente. É M4A1S Bem-Vindo à Selva, AK-47 Pantera Onça... P90, salve-se quem puder Também é uma P90 de oncinha Bem, tomando como base aí as últimas coleções que foram lançadas Mais precisamente, a coleção da Uncint. Dust 2 e Mirage, uma coleção de skins do Mapa Nubes, trará ao CSGO uma skin Covert, ou seja, uma skin de raridade vermelha, duas skins de raridade rosa, três skins de raridade restrita, que no caso são as skins de raridade roxa, e quatro skins de raridade mais baixa, de raridade azul. Há também skins, nesses casos, da raridade consumidor e da raridade industrial, que no caso é a raridade cinza são skins simples, não interessantes Então eu irei ignorá-las Hoje eu irei mostrar para vocês skins já existentes, já prontas E que são as favoritas da Valve para fazer parte da coleção Anubis Bem, para começar, quatro skins de raridade azul Começando pela UMP Hieróglifos Essa skin de UMP, na minha opinião Possivelmente a skin de UMP mais bonita do CSGO Uma skin que foi criada em 20 de janeiro de 2020 E para quem não sabe, Hieróglifo é um modelo antigo né? E obviamente já extinto De escrita, utilizado principalmente Pela antiga sociedade egípcia E aí meus amigos, eu não preciso falar mais nada né? Além de ser uma skin linda Muito bem acabada, muito bem feita Tem tudo a ver, literalmente tudo a ver Com o mapa da Anubis É uma skin que foi criada pelo Aiden E ele também criou essa mesma skin para M4A4 E M249 Então se essa UMP não for a escolhida Para fazer parte da coleção do mapa Anubis É bem provável que a M4A4 Ou a M249, uma das duas Venha no lugar, merecidamente Mas, de todas, a UMP, na minha opinião, é a mais bonita Ainda para as skins de raridade azul, G3, SG1, Ateco Teco de TR, no caso, A Escara Velho. Escara Velhos eram amuletos populares e selos de impressão no Antigo Egito. Escara Velho, pra quem não sabe, é esse inseto que tá aparecendo aí na tela. E no Antigo Egito, era muito popular alguns amuletos e selos nesse formato, com esse desenho. Essa G3SG1 nada mais é do que uma arma com uma skin que foi também reproduzida para várias outras armas, no caso Famas, Tec9, 249 P90. É uma skin bonita, é uma skin interessante, que faz muito sentido estar nessa coleção do Mapa nubis mas eu coloquei numa raridade mais baixa, porque não é tão bonita. E não merece uma raridade maior. Fato. Diferente da P90, escara velho da sabedoria. Muito mais bonita, muito mais refinada, muito mais trabalhada, inclusive é bem provável Que essa P90 entre E a G3 SG1 não Eu nem preciso explicar muito o motivo Você pode nem gostar tanto Dessa P90, muito talvez por ser Uma P90, mas a skin é fantástica A skin é sensacional, faz parte Da coleção egípcia, ou seja Já tem o um requisito principal para ser Colocada no CSGO na coleção do Mapa Nubis E vai aqui um detalhe essa P90 é da mesma coleção da K47 Legion of Anubis, skin que já está no jogo, skin que já foi adicionada há mais de um ano E também faz parte dessa coleção egípcia, a quarta e última skin de raridade azul dessa lista, no caso, a AUG Pacto dos Cara Velho No caso dela virar o jogo de maneira oficial, será, com certeza, uma das skins, se não a skin de AUG mais bonita do jogo Muito detalhada, muito bem acabada, tem tudo a ver com o tema, tem tudo a ver com o mapa e alguns de vocês até comentaram Podog, dogmas, essa alga aí Merece uma raridade um pouco superior Mas fiquem tranquilos O que tá vindo daqui pra frente irá impressionar vocês Os três itens restritos Dessa lista, ou seja, os três itens De raridade roxa, eu vou começar aqui Pela mais genial, na minha opinião USP Anciente Papyrus. Realmente não tem muito o que falar dessa skin de USP. Apenas mostrar aqui pra vocês é uma skin sensacional, linda, maravilhosa. Ela entrou na oficina no dia 20 de outubro de 2021, ou seja, pouco mais de um ano. Ela foi criada a coleção Sonhos e Pesadelos, mas isso não impede dela ser adicionada ao jogo agora para a coleção do Mapa Nubis e de verdade <risos> eu fiquei apaixonado por essa skin, embora eu acho que ela precisa mudar de nome porque de verdade, a skin não tem nada nada a ver com um papiro antigo para se chamar ancient Papyrus, ela parece mais uma múmia, tem até um olhinho vermelho ali, eu acho que o criador acabou se equivocando na hora de colocar esse nome Eu, Rian colocaria essa USP Porém com o nome Mumi Ou enfim, algum nome relacionado a Múmia Mas é uma skin sensacional, única Diferente de tudo que eu já vi no CSGO E que merecia estar nessa lista O mesmo, eu digo, da P250 Coils of Apep Uma skin que também faz parte da coleção egípcia coleção ali da K47 Legion of Anubis É uma skin de P250 linda Fenomenal Eu gosto muito de utilizar P250 no jogo Tem tudo a ver com o tema Ali na parte de trás de... Nossa, tem um detalhe que é incrível é lindo. Acho que essa skin merece Entrar. Acho que essa skin merece Fazer parte aí da coleção do Mapa Nubis. Como uma skin restrita Assim como AK-47 Horus Na mitologia egípcia O Deus Horus é visto como o Deus do céu Do sol nascente e mediador dos mundos E nessa skin de AK-47 O Deus Horus foi muito Bem representado. Rapaziada Preto, na minha opinião, combina Muito com dourado. Dourado combina Muito com preto. Essa skin tá sensacional Tá muito bem acabada. Uma skin que linda. Porém, é uma skin que tá na oficina já há bastante tempo, desde 8 de outubro de 2015 Impressiona, porque assim, é uma skin atual, não parece ser uma skin que foi criada em 2015 E de verdade, essa K, eu sei, eu a coloquei na raridade restrita, na raridade roxa Mas ela disputa com as duas skins que eu irei apresentar agora Que eu coloquei na raridade rosa, a segunda maior raridade de uma coleção Bem, começando pela M4A4 Anubis Sim, M4A4 Anubis É uma skin que chega a ser até um pouco confusa E aí, vai do gosto de cada um Mas esse tipo de skin é muito 8 ou 80 Ou você gosta muito ou você odeia Vai depender do estilo que lhe agrada É uma skin que foi colocada na oficina no dia 2 de março de 2019 Eu não preciso explicar, né? Porque ela poderia entrar no mapa da coleção Anubis É meio óbvio Tem os cara velho ali embaixo, tem o Deus Anubis Tem, Enfim, algumas escritas ali na na parte da frente da M4 Eu vou ser sincero Não é uma skin que me agradou tanto Não mesmo Mas é por conta do meu gosto pessoal É uma skin que eu não compraria Mas é uma skin que eu, né, pô Teria que admitir que chama atenção Que é interessante E na minha opinião tem tudo pra entrar na coleção do Mapa Anubis Bem como a Glock Curse of Anubis essa Glock de frente dele 4, pô, não tem como não gostar. É muito bonita, é muito detalhada, o olho ali do Deus Anubis brilha no escuro, não tem como. Essa skin é sensacional, é uma skin recente, ela foi colocada na oficina no dia 7 de julho de 2021, ou seja, pouco mais de um ano. De verdade, é uma das favoritas para entrar aí na coleção do mapa Anubis, putz cara. Não tem muito o que falar dessa Glock, apenas admirá-la é sensacional. E agora a skin de maior raridade da coleção do Mapa Nubis, merecidamente AWP Enigma da Sphinx. Eu acho difícil alguém discordar que é a skin mais bonita que eu mostrei nesse vídeo, é a skin que merece a maior raridade... A raridade vermelha É uma skin perfeita, equilibrada O scope tem seus detalhes Ele é pintado, mas ao mesmo tempo Não chama mais atenção que o corpo da arma Mas é um scope tão perfeito Não serve nem pra colocar um adesivo dourado É pra deixar do jeito que está É uma skin sensacional Eu não tenho palavras para descrever essa skin E é ela, que na minha opinião É a favorita para ser a skin mais rara Da coleção do Mapa Nubis. Gente, sério, que skin linda Juro, que skin linda Preto, branco e dourado Três cores que ornam super bem. E aí, qual a opinião de vocês? Gostaram dessa minha lista? Gostaram e concordam com essa minha divisão? Comenta aí o que você mudaria, o que você acha que irá acontecer, o que você acha que não irá acontecer. Resumindo, qual skin você acha que entra e qual skin você acha que não entra? Essa daí é a minha opinião, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. É realmente muito importante pra mim. Se inscreva no canal lembrando, todos os dias dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a acesso Gol, esse é o canal perfeito pra você. E yeah. é isso aí, mano. Tamo junto. Valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou.